Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E nesse vídeo eu vou abordar aqui uma questão que realmente deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Que é como passar segurança para os clientes em radiestesia, principalmente para quem está iniciando. Tá? Essa questão foi levantada pelo GIOTI que nos segue aqui no, no YouTube, ele levantou algumas questões bastante pertinentes. Uma delas já saiu um vídeo, inclusive, falando da interferência da mente na radiestesia. Eu vou deixar um card aqui, alguma coisa, se você quiser dar uma olhadinha depois. E, e ele coloca o seguinte, ele faz uma outra questão que é o seguinte. considero o problema, pelo menos meu de fazer um paciente incrédulo ou racional dar crédito às afirmações ou respostas pendular do pêndulo. Isso não seria esotérico ou irracional para a maioria das pessoas que procuram um bom terapeuta? Depois ele fala, es uh, espero ter me feito entender, sou terapeuta, acupunturista, homeopata, há 37 anos. Será que a radiestesia não iria espantar ou mudar o perfil dos clientes que me procuram e são indicados por outros devido ao sucesso do tratamento pela anamnese, sem a, entre aspas, a mágica dos pêndulos, muito grato. Então, o que o Giotti quer saber é basicamente assim, como exatamente passar a segurança, né? Será que o pessoal não vê a radiestesia como uma coisa muito mágica, muito mística, não? É... Vamos lá, vamos entender um pouco essa questão. Em primeiro lugar, Jyoti, muito obrigado, obrigado pela sua participação. É, talvez, Jyoti, você deva considerar a hipótese que você mesmo talvez esteja nessa situação ainda de incredulidade em relação à radiestesia. Ok. Pela forma como você coloca a questão, é bem possível que você mesmo esteja com o em meio, meio atrás em relação à radiestesia. E se for esse o caso, vejam, não tem problema algum. Não é um problema por si. tá? Mas você vai precisar ultrapassar isso, inclusive, para poder aplicar para outras pessoas. Porque o primeiro ponto para nós passarmos realmente segurança é nós estarmos bem convictos daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos propondo, tá? essa é a primeira questão. A segunda questão é muito da forma como a pessoa entende o, a, a radiestesia e outros processos terapêuticos, dependem também da forma como nós abordamos a questão. Então, eu, por exemplo, não tenho dificuldade nesse sentido. Já tive lá no passado, ok? mas não tenho dificuldade. Tudo bem que, no meu caso, quem me procura já procura <risos> quase sempre pela radiestesia em si. Tá? Mas outros terapeutas que fizeram o nosso curso, começaram a implementar, eles conseguem ter uma resposta positiva do, dos consulentes, não raro, muito rápido. Mas isso depende muito da forma como é colocado. E claro, como você coloca aqui, que um paciente incrédulo, muito racional, como é que ele pode reagir? Isso depende também do, do próprio nível de incredulidade da pessoa. Tem uns que são extremamente incrédulos e podem realmente não reagir bem. Mas a grande questão, é, como eu disse, depende fundamentalmente da forma como nós colocamos, da forma como nós comunicamos, e do que exatamente nós falamos. Tá? É, muitas vezes o paciente incrédulo, é, mesmo que ele seja incrédulo em relação a, a um determinado processo terapêutico, mas se ele confiar no terapeuta, na maioria das vezes ele vai dar a possibilidade ao menos do terapeuta fazer uma demonstração, do terapeuta é, mostrar algo na prática. Tá? E aí o próximo passo depende também do que, que esse terapeuta vai mostrar. Isso é extremamente importante. Então eu já consegui que pessoas incrédulas deixassem fazer uma análise e no final essas pessoas se impressionaram passo a passo para isso tem umas manhas para se chegar nesse ponto ok mas uma vez que a pessoa ela tem confiança em você como terapeuta normalmente ela vai deixar você fazer alguma coisa uma análise de radiestesia alguma coisa assim e aí é que vem o lance você tem que ser bastante assertivo nessa análise tá isso normalmente vai abrindo as próximas portas dentro desse processo um outro fator que nós devemos considerar hoje ótimo é que o terapeuta de qualquer área ele não precisa necessariamente atuar como radiestesista na frente do consulente dele para se beneficiar da radiestesia no seu trabalho, tá? é, por exemplo, qual o valor de você saber de antemão como que seu cliente, como é que seu consulente está reagindo a um tratamento? Então a radiestesia ela proporciona isso, tá? você pode fazer um atendimento de acupuntura e você pode utilizar a radiestesia dois, três dias depois para analisar como é que está sendo a reação, o que está acontecendo no campo energético daquela pessoa em função da sua terapia. Não nos esqueçamos que a acupuntura, inclusive, ela foi criada dessa forma, através da análise das mudanças no padrão dos meridianos a partir dos estímulos. Tá? E... Os antigos acupunturistas faziam muito isso através da sensibilidade, da pulsologia e tudo mais. Nós podemos utilizar a acupuntura, então você poderia acompanhar e já entender se o tratamento continua, se ele vai mudar alguma coisa assim, através da radiestesia. Você pode aprofundar o seu próprio entendimento do estado da pessoa através de um testemunho da pessoa. Você não precisa estar atuando como radiestesista, frente a frente com a pessoa. Você pode utilizar a radiestesia para que você entenda melhor os desequilíbrios, os processos que a pessoa está passando. Muita gente, inclusive, é... pratica radiestesia, se beneficia muito da radiestesia em suas terapias, sem estar atuando como radiestesista no dia a dia. Né? Eu conheço muitos homeopatas que vão estudar um caso, utilizam a radiestesia ali, ficam em dúvida entre dois, três homeopáticos vão utilizar a radiestesia para fazer alguns ajustes na análise, para ajudar na determinação do, do melhor simílimo. Eu tenho, nós temos radiestesistas que vão utilizar mesmo os tratamentos até a distância da radiestesia em paralelo com seus tratamentos principais muitas vezes sem ficar vendendo esse tratamento paralelo mas de uma forma que isso diminui o tempo de tratamento e ele ganha de outra forma ele ganha pelo maior sucesso que ele tem, pelo maior número de, de indicações ok? quanto à substituição da anamnese que você menciona okay, que parte do seu sucesso vem numa boa anamnese, como é que é substituir isso e tudo mais isso também é bastante pessoal, é bastante particular. Eu sempre gosto de fazer análise da radiestesia porque eu já percebi ao longo do tempo que a radiestesia fornece informações. E são informações realmente extraverbais, são informações que estão além da gesticulação, sabe? A radiestesia você detecta padrões muito sutis e, como eu disse, diretamente no campo vibracional. Então você não precisa também necessariamente substituir uma coisa pela outra Mas você pode agregar uma coisa a outra Aliás, é um fato que eu acabei não abordando no vídeo que você fez o comentário Um dos pontos altos da radiestesia, ela trabalha em muita sinergia com outros processos terapêuticos. Isso é uma das grandes forças da radiestesia. tá Então é isso meu querido, eu espero que a tua dúvida tenha sido esclarecida. Agradeço bastante sua participação Jote, porque é uma dúvida que na verdade não é só sua mesmo, várias outras pessoas têm essa dúvida, então a sua dúvida com certeza está auxiliando a esclarecer a dúvida de outras pessoas. Se você me acompanhou o vídeo até aqui, gostou do vídeo, chegou agora no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita, compartilha, nos ajude a difundir uma radiestesia mais técnica, não só para o Brasil, mas para todos os países da língua portuguesa e do mundo todo, já que hoje em dia se traduz tudo pelo próprio YouTube. Ok pessoal, então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.